Daí o show começou, as luzes se apagaram e eu comecei a escutar a voz da Rebeca e a enxergar por onde ela estava caminhando.